Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Faz tempo que eu não faço vídeo gravado assim, ultimamente eu tenho feito só live, né? Mas eu gosto de fazer umas paradinhas gravadas também E hoje a dica é o seguinte Eu vou trazer para vocês 10 maneiras de se começar uma letra de rap ou de tap Ou de qualquer coisa, seja do que você quiser Então se liga, né? Essa lista que eu vou citar para vocês surgiu numa aula para mim é turma regular, baseada no livro How to Rap, né? É um livro que tem entrevista com mais de 100 rappers falando sobre o processo criativo deles. Aliás, toda terça-feira às 19 horas da noite aqui no canal da, Ma da Batalha Central, ao vivo nós estamos deixando esse livro aí. Então, se você quer ser um MC melhor, você não pode perder. Terça-feira às 19 horas, toda terça, beleza? Vamos para as pras 10 dicas. Então, ó, aqui é a primeira, cara. Gravar de freestyle, você pode fazer um grupo com você mesmo no Whatsapp, no Telegram Ou pegar o seu recurso de gravação de áudio do celular Mano, teve uma ideia, ou nem tá com ideia, tá na rua, tá andando, tá fazendo rolê, mano Faz um freestyle, faz um freestyle uh, Depois você vai pro estúdio, uh, depois você vai pra casa e ouve o freestyle E transcreve a parte que você gostou mais, né? Do jeitinho que você falou, depois você edita Depois você fala, pô, vou aumentar umas palavras Vou cortar aqui Vou juntar com o que eu já tinha escrito Ou você pode fazer uma sessão de freestyle Se você for o dono do estúdio é... Você pode fazer uma sessão de freestyle no estúdio E fazer a mesma coisa, recortar o que te interessa Maneira número 2 é... A partir de uma palavra ou de um conceito Você começa a te chamar o tema, né? Por exemplo, nós acabamos de... Finalizar a faixa do primeiro cipher da, da jornada do MC, né? E qual foi o mote, o tema? Por que eu rimo, né? Baseado no tema de uma música do Kamal antiga, que chamava Por que rimo, né? Nosso tema é, é o motivo de cada um rimar. Então, cada um foi lá e fez oito linhas do seu motivo de rimar, né? Então, a partir de um... Pode ser uma frase toda, pode ser uma palavra. É, algo que expressa uma ideia, você vai lá e coloca a sua expressão sobre aquela ideia, né? Número três, ah, combinações sonoras específicas, ah, poéticas, estilísticas ou estéticas, né? O que seria isso? Isso seria quando você pega um recurso para além da rima e você começa a adxavar dentro daquele recurso, né? Por exemplo, qual é o recurso estilístico mínimo quando a gente vai fazer o rap? É a rima, né? É as palavras que rimam tem sonoridade parecida no final, mas você pode aprimorar uh, esse recurso estilístico, né? Por exemplo, uh, você pode fazer raps só com, além da rima também, só com palavras que, só com palavras que começam com M ou só com palavras que começam com P, né? Tipo Brasil com P ou Mr. M do, uh, do Inquérito ou Menestrel MC, que só começa com M também, do MC Ralph, né? Então você colocou mais um uh, critério estilístico, mais um critério estético, que é, além da rima, a uma espécie de aliteração, né? De começar igual. Mas você pode usar muitos outros, né? Tipo assim, ah, eu vou só rimar com palavras proparoxítonas, né? Estética, fonética, essa é minha genética fazendo a minha rima, mano, nunca tá estácita. Essa é minha prática, vira então a página. Eu vou rimando inimigos ficam com lágrimas. E assim você vai, né? Eu, eu usei aqui só proparoxítona. Ou você pode, é... Pô, eu quero contar uma história eu quero usar os, os elementos da narrativa, né? Uh, introdução, desenvolvimento, uh, clímax e resolução. Enfim, são vários os critérios estilístico, estilísticos que você pode uh, escolher, né? para você aprimorar a sua obra. Muitos, muitos, muitos, assim, são infinitos, são infinitos. Né? Quarto, a partir de sentimentos, emoções e inspirações, né? Então, a partir da sensação que você tem, da emoção que você tem, através de um beat, através de um filme, através de uma foto, através de... Uh, de um passeio, de uma conversa, de uma piada, de um conto, de uma teoria, de um estudo, de um artigo de notícias, o que aquilo te traz, você coloca no papel. Né? E perceba que todo, todos esses... Todos esses estilos até agora de, de compor, você pode misturar. Por exemplo, você pode uh, ver uma notícia, aquela notícia te inspirar um tema. Dentro daquele tema, você quer fazer uma narrativa que as letras começam com F e você vai tentar fazer isso uh, com o conceito, por exemplo, Covid-19, que estava no artigo que você leu. Que é, uma, é um conceito, uma palavra para você iniciar. E você vai gravar de freestyle e depois você vai recortar as melhores partes. Para, enfim, fazer uma gravação oficial. Eles, um jeito de compor, não, a, não anula o outro. Você pode usar todos ao mesmo tempo, né? Ah, e dentro disso também tem, outro, é, tem mais, né, mais seis jeitos de compor que também se misturam. Por exemplo, você pode começar pela letra. Você pode só escrever a letra a partir das ideias que você já teve, ou fazer um freestyle ou a capela, ou seja, sem beat, e depois você vai atrás do beat. Ou você pode estar numa sessão de estúdio os seus parceiros e vocês estão ouvindo vários beats, e um beat inspira algo específico. Como eu falei aqui no quarto, né? a partir de sentimentos e emoções, que pode ser através de um filme, de um beat, de uma foto, de um artigo, de uma notícia, às vezes o beat te trouxe toda, toda uma série de imagens mentais que você vai colocar ali na letra, né? Ah, então o 5 é começando pela letra, o 6 é começando pelo beat. O 7 começando pela melodia. Como, como assim, Daniel? Começando pela melodia. Você não tem o um beat, você não tem a letra e você imagina uma melodia, né? Por exemplo... tan. Aí, tipo, agora, pô, já achei uma melodia legal Ou um flow legal, né? E agora eu vou colocar letras nisso que eu achei assim, né? Por exemplo, me disseram que tentar era idiotice, que eu crendo rap e era uma crendice. Eu fui em frente e não criei, quem disse? Eu falei, eu olhei e pensei que era tudo. Esse... E daí você vai. É, viajando é. é ultimamente eu tenho composto muito uh, pela melodia né primeiro pela melodia né uh, e às vezes também eu componho tipo assim misturando todos esses estilos é, por exemplo o meu último rap tudo, minha última música tudo vai passar tá lá no meu canal Daniel Garnett né vou sinalizar aqui clica lá se você quiser ouvir conhecer. É... Ah, essa, essa, essa música eu compus ela usando várias dessas técnicas ao mesmo tempo. Eu tava voltando de uma aula que eu dei numa oficina, no caminho, o, o estúdio ficava no caminho, parei no estúdio, entrei lá, tinha uma galera lá que eu conhecia, toquei ideia com eles e tal, estávamos fazendo freestyle. E aí uh, o Rodrigo Schwartz sempre me mostra os beats novos que ele fez Ele mostrou um beat muito massa E eu comecei a fazer freestyle uh, Com terminações sempre iguais mas, é, Não só rimar o A com o B e depois mudar Mas sempre, mesmo, sempre igual, o rap todo E com melodia né? Então tipo, né eu fiquei ah uh, ta ta ta ta na e parada ta ta ta ta na na e no azar danam improvisa ter les da terza da para pir vai ler da torre dil ara ta da da vara vara peke tipo eu fui é, falando coisas assim meio que aleatórias 10 de que desse a métrica que eu tinha bolado, quero o quê? Um negócio mais curto, né? Na, na, na, na, na, início Acabou na, na, na, na, tar, pa, na, na, na, Precipício Beleza É isso que eu quero E fiquei fazendo esse freestyle pá, pá, pá. Então eu, eu criei melodia Eu criei o estilo Que é as rimas sempre iguais no final uh, Criei de freestyle E criei inspirado no beat Fui pra casa Ouvi o freestyle E aí, eu, aí ouvindo freestyle Eu escrevi né? E já escrevi é, No caminho daquilo que eu queria Então, por exemplo Eu aprimorei o estilo né? Por exemplo O final era sempre io né? Então, por exemplo é, Eu intercalei rimas perfeitas Com imperfeitas, por exemplo é, Bem bonito e esquisito me sinto réu, me acho rei em qualquer tipo de recinto. Fui covarde, admito. Dançando conforme a música, um dia eu chego e gingo. Pra mim, coragem é isso. Por isso mesmo temendo, eu sempre tô agindo. Buscando o meu paraíso. Só não sabia que o caminho era tão cheio de limbo. Então, por exemplo, as, as, as primeiras palavras, os versos ímpares, né? O verso... Um, verso 3, é, todos os, os versos ímpares que vai é, ditar com o que o próximo vai rimar, ele poderia ser com o final IO, né? IO, IO, e poderia ser imperfeito, né? por exemplo, bem bonito e esquisito. Me sinto réu, me acho o rei em qualquer tipo de recinto. Só que aquele que. O segundo verso, que é o que vai seguir o primeiro, ele vai rimar de uma forma sempre perfeita com indo. Né? Não é só o i, ó. Né? Tipo, por exemplo, é Bem bonito e esquisito. Tem o i e o o, né? Bem bonito, esquisito. Recinto real, me acho rir em qualquer tipo de recinto. Aí tem o n, né? Into. Ficou, vale, admito. Ficou, vale, admito. É é Bem bonito e esquisito Me sinto real, me acho rei Qualquer tipo de recinto foi covarde, admito Dançando conforme a música Um dia eu chego e jingo Tá vendo? Ingo daí os, o, A resposta vai ser sempre com ele Tem sempre o um N junto né? Então eu aprimorei o estilo Depois fui gravar Depois o beat acabou mudando E, e tudo mais né ah, Então já falei aqui O 7 e 8 que é a partir de flow e melodia Né? Um, o 9 é quando você faz uma sinopse né? O que é fazer uma sinopse? Quando você já escreve Igual tem a sinopse na Netflix Igual tinha nas, nas ah, locadoras Você coloca Só um minuto Você coloca Você escreve o tema Que você quer né? Tipo, ah, eu quero falar de tal coisa E aí você vai seguindo por esse tema ah, e a décima por anotações e insights Você sempre tem que estar tá fazendo anotações Quando você For pro estúdio Quando eu vou pro estúdio, a primeira coisa que eu faço É pegar minhas anotações, então eu passo a semana Tipo, escuto uma piada da hora Vejo uma terminação legal Ali, ali eu tenho uma, uma lozinha Com várias terminações legais E E aí eu vou anotando, por exemplo é, Pirâmide, Michamide Gambit, de. Essa é a décima maneira. Espero que vocês tenham se Espero que vocês tenham curtido. Vai aqui na Bill, escreve seu e-mail aqui para você ficar sabendo sobre as próximas semanas da jornada do MC. Acompanhe o canal aí. Tamo junto. Um abraço.